Bem-vindos, vamos dar início então ao triálogos. Uh, estas conversas a três em torno da gestão cultural estão integradas, são, são dinamizadas pelo primeiro ano de, de mestrado da gestão cultural uh, e no qual uh, nós interpelamos então os nossos convidados a partir do, dos nossos interesses e investigações e, e articulamos então isso com, com, com os convites e com, e com a própria com os interesses e investigações que temos desenvolvido então agora na, na, neste, neste mestrado. A própria iniciativa está também integrada no âmbito do Observatório das Living Cities, da Cátedra da Unesco em Gestão da Cultura, Artes, Cidades e Criatividade. Neste, nesta conversa a três em torno da gestão cultural, temos connosco o Luís Souza Ferreira, que desde já agradecemos a, a presença, e iremos andar à volta da Programação Cultural Municipal, as suas lógicas, desafios e oportunidades. Um, o Luís, e eu faço uma pequena biografia, o Luís é natural de Sem Solos, onde fez nascer em 2006 o icónico festival Bons -Sons, do qual foi diretor artístico até 2019. A dedicação e irreverência que coloca em todos os seus projetos nos quais participa, tornam o um nome incontornável no panorama da gestão e programação cultural. Atualmente é diretor artístico do projeto 23 Milhas e diretor artístico adjunto do Teatro Dona Maria. Dentro da temática da nossa conversa, das práticas programáticas municipais e dos inúmeros projetos em que participou ou participa, salientamos Braga, a candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura, uh, Caminhos, um projeto de programação em rede nos, nos 13 municípios da região do Médio Tejo e, por último, aliar encontros culturais em rede nos 11 municípios do Tâmega e Sousa. E a primeira pergunta uh, colocamos logo e que, e que se colocou a mim quando, quando fiz o convite era qual o truque para fazer tanto e tão bem em tão pouco tempo? Eu sei que começou cedo, com 15 anos, mas mesmo assim, qual, qual é o truque, se é que há algum? É fazer tudo mal, basicamente. Um, olá, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui a falar convosco. Um, o truque é muita carolice, né Portanto, gostar do que estás a fazer é essencial, né Portanto, isso é, é, é sem dúvida uh, um, o primeiro ponto de partida e não é um, e não é bem uma escolha, quase que é uma um, é voragem, não é? Tanto faz parte de ti e tens que fazer isso porque não sabes fazer de outra forma e depois rodeaste pessoas uh, boas, não ou seja em todos todos os aspectos, ou seja, equipas em que te apetece estar com elas uh, e que de alguma forma também são amigos ou passam a ser pela forma como trabalhamos Uh, e pessoas também são dedicadas, ou seja, é óbvio que ninguém faz isso tudo sozinho. Portanto, sou eu, uh, com equipas diferentes que, que se dedicam aos projetos e que os, os fazem uh, crescer. Portanto, é sempre rodear -se de pessoas que também têm a mesma energia ou têm energias complementares, para que o projeto possa ir uh, em, em bom caminho. Olá, Luís. Uh, sendo que a sua formação é em design, e tendo afirmado que é enquanto designer que se, que se identifica, uh, gostávamos que explicasse melhor essa, essa afirmação e quais são os contributos e metodologias ou perspectivas que essa formação lhe trouxe enquanto programador. Portanto, eu comecei a trabalhar em cultura antes, antes de ser designer, né? como, como estava a referir, comecei com 15 anos a fazer atividades na, na minha aldeia uh, e, a, e a, no fundo a ser produtor cultural. Depois vim para aqui, para as Calas da Rainha, onde estudei design industrial. E foi o pensamento mais conceptual, abstrato, a metodologia, a, a, a lógica a, de, de pensar, ou seja, usar os interesses que eu tinha na questão cultural, tanto as referências, onde também estudei música, fiz dança, fazia teatro amador, portanto, no fundo, o, o campo de interesse já existia e apenas foi o olhar do design que, em vez de querer fazer uma cadeira nova quis pensar no ato de sentar, ou seja, na ideia do serviço, na ideia de, de que muitas vezes não é criar mais um objeto que é a solução para o problema que agarramos. Portanto, o que me interessa trabalhar na cultura é esta lógica dos territórios, uh, o desenvolvimento local, a coesão territorial e uma série de outros problemas que eu identifiquei, ou vou, ou, quer dizer, eu, imensa gente identifica, não é? No território e acho que, que é através da cultura que, que se deve conseguir a trabalhar esse... Uh, todos esses pontos, ou pelo menos também através da cultura. Uh, e uh, o meu pensamento de design, as ferramentas desde a questão do mapeamento à a, a, a questão da, da, de todo o levantamento e pesquisa, todos esses, todos esses processos que eu, que eu aprendi, a metodologia projetual que aprendi uh, em design, Uh, foi uma ferramenta muito útil para aquilo que foi criar lógica e pensamento e, e, e a necessidade de criar algo, ou seja, porque no fundo não é só reproduzir lógicas, não é? Tanto estamos a criar novos projetos que são soluções para os problemas que encontramos, e, e, e assim sucessivamente. Portanto, o processo criativo que eu utilizo para desenhar um novo festival, um novo ciclo, um novo projeto cultural, é certamente muito semelhante àqueles que os meus colegas que estão a fazer cadeiras para dentistas ou para o um novo tablet de um automóvel, um, ou um serviço, um app uh, para fazer não sei o quê. Portanto, a lógica é muito semelhante e claro que depois precisas de entrar dentro deste universo, ter referências, perceber os protocolos, os, o, as lógicas também específicas desta área, mas eu nunca larguei este pensamento e esta forma de atuação, um, que depois também ajuda muito nas ferramentas de comunicação e tudo aquilo que é chegar e trabalhar a uh, Chegar às pessoas e trabalhar com elas. Não sei se ajudou. Sim, tínhamos essa curiosidade e é muito interessante o, o pensar, então, esse pensar enquanto objeto, seja ele depois o que venha a ser construído, porque implica, assim, essa perspectiva de, de o que, é que que função, o que é que vai cumprir, qual, qual a maneira mais. mais Uh, aqui puxando ao design, mais, mais cómoda de, de, de, de também não, não ser só um lado estético uh, e haver ambos, eventualmente. Sim, sim, o design não é só um lado estético, claro. né? Portanto, tem uma série de, de lógicas que, que, que também é a dimensão da, da, um, pragmática da responder a um, a um problema que é, é, muito, é muito importante. A dimensão conceptual e pensar o conceito esteticamente, mas também uh, eticamente e todas outras dimensões que são são importantes, uh, serem lógicas de co-design, tanto serem processos colaborativos, onde envolvemos as pessoas, efetivamente, que são alvo uh, e uh, destes destes projetos, são todas coisas muito laterais que eu aprendi aqui, ou seja, o, a, a, a minha tese, vá, se chamar na altura uh, isso, no quinto ano, era sobre um, um estudo cultural sobre a, a produção local, ou seja, a, não lembro agora do nome, mas era, assim, era um estudo comparativo sobre Óbidos e Mértola, sobre a sua produção cultural e sobre os eventos e sobre a imagem territorial que dali adivinha. Pronto, não era bem assim, mas era mais ou menos isto. Uh, e, e, e, portanto, tu, ou seja, mesmo durante o curso, eu tinha este raciocínio de pensar uh, estas lógicas, as posições que criavam, portanto, tudo isto era muito integrado e envolvia a uh, é um trabalho de proximidade uh, em que não tínhamos esta dimensão abstrata de desenhar um objeto para não sei quem. Aqui era um quase um site específico, uma, uma relação muito conectada com quem vão quem vai usufruir diretamente destes destes projetos. Um, e, e portanto criar conforto ou criar desconforto, depende dos objetivos, porque também interessa muito criar conforto para o desconforto, ou seja, preparar as pessoas para aquilo que é a ação de transformação, e uma ação de transformação é sempre uma ação desconfortável, não é? uma ação de transformação que, que advém da cultura e da arte. Sim, uma, uma mudança implica sempre esse... Sim, eu falei no lado estético, obviamente vai para além disso, mas muitas vezes a primeira impressão é, é, é essa. Um, ou, ou numa leitura mais superficial, obviamente é interessante ter essa essa perspectiva, a metodologia, e, e, e perceber que... que as implicações que isso tem na própria no próprio Perspectivar. pegando agora porque falou na, nas equipas um, e, e nós tínhamos pensado aqui também numa questão de, de escala e, e como é que como é que se salta de um, de um projeto que na sua génese é, é local como por exemplo 23 milhas uh, para, para algo por exemplo como o teatro Dona Maria se, se as próprias lógicas e as dinâmicas são as mesmas ou o que é que o que é que muda já tive em, em projetos de escalas diferentes não é o que não quer dizer que seja com, que seja mais fácil ou menos fácil ou seja uh, ou sequer se, se se há mais ou menos trabalho não é Portanto, já em escalas de aldeias escala municipal escala internacional e escala nacional talvez este é o primeiro projeto de escala nacional sendo que tive em Braga a escala internacional ou no Experimental design tive trabalhado durante 10 anos uh, e, e havia muitos projetos que tinham essa escala e essa leitura internacional Portanto, depende muito da, da um, dos projetos. A metodologia é muito semelhante, é? tanto a curiosidade sobre o, o campo da ação e tentar identificar bem o que é que, o que, é que interessa, a, a, qual é a urgência e o que é que faz sentido e o que é que de ti podes trazer para aquele projeto. Na questão do nacional, é uma estrutura profissional bastante aliada, enquanto na questão de Ilha também era uma estrutura profissional, mas que de repente o projeto foi a transformação da própria instituição ali não, não é preciso isso, estamos a pensar, é, ou estou a contribuir para esse pensamento, de pensar o que é que é o teatro nacional, efetivamente a nível nacional, né? o que é que, é, o que é isto de ser um teatro missão nacional, uh, e, então, e o que é que está a faltar no seu trabalho, na sua programação, nos seus projetos, para que se consiga ter essa ação nacional, e aí é estamos a trabalhar neste momento, uh, numa oportunidade que é o teatro edifício vai fechar, e é muito importante também distinguir isto, nós confundimos muito os edifícios com as missões do, das, das instituições não é? uh, e, e isso foi um trabalho que foi feito também muito no 23 Milhas não é? um projeto cultural e não um, um edifício com uma missão e é o que está a acontecer também, uh, uh, e talvez tenha também, também, também sido por isso que me chamaram para ajudar neste, neste processo, sou mais um, um peão, uh, mas de pensar como é que esta estrutura, esta instituição que tem um, uma missão pública, poderá ter um papel e uma ação nacional, que nem sempre tem que ser estar em todos os sítios, não é? mas como é que são projetos que criam impacto efetivamente nas práticas e no usufruto da área do teatro uh, a nível nacional. Sim. sim uh porque efetivamente, enquanto teatros nacionais, temos Lisboa-Porto, é importante depois a, a, essa possibilidade, e agora eventualmente uh, tem esse acréscimo ou, ou esse, esse fortuito de, de, das obras poderem, a obra no, no Dona Maria, poder possibilitar isso. Havia, por exemplo, a Rede Eunice, uh, e, e, que, que já vai pensando um pouco nisso, e, e que é algo importantíssimo do, do, do, a premissa de poder enriquecer a programação de outros espaços uh, e, e, e cumprir esse propósito enquanto teatro nacional e, e por isso ter essas ramificações para lá do seu edifício. em nível de rede, tens a Rede Unice ou tens a, a, a Próxima cena que trabalha em territórios de baixa densidade, um, mas também tens outros projetos como o Panos, que ativa cerca de 50 grupos de jovens, uh, grupos de, jovens de, de oficinas teatrais, pelo país, que depois uh, todos os anos crias textos novos para, para a produção juvenil, no fundo. Um, eles trabalham esses textos uh, e depois apresentam no Nacional seis a nove peças diferentes. Ou seja, há aqui uma dinâmica que cria um estímulo para que os jovens continuem a fazer teatro, não é? Porque há uma grande dificuldade neste momento, enquanto a música tem uma uma uma dispersão nacional muito mais uh, coesa e há projetos de formação, e há, e há escolas, e há projetos independentes, mais ou menos, mas existe um pouco por todo o país, se a dança tem ainda escolas privadas, que uh, melhor ou pior mantém a prática uh, da dança desde muito cedo. Uh, o teatro não tem isso, não é? o teatro não tem uma série escolas profissionais que são poucas a nível nacional, mas não há ou os grupos de teatros de mador que são, ou seja, mas começam pelo fim, ou seja, começam pela representação, mas não há uma lógica formativa, uma, uma lógica de, de criar novas referências. Já são grupos muito conservadores ou que ou que não vão ver teatro, uma parte deles, um, e como é que, de repente, pode haver aqui um, um projeto, ou vários projetos, que ajudam a criar, efetivamente, práticas uh, contemporâneas na área do teatro, um pouco pelo país todo. Não é? Portanto, isto é, é uma necessidade, por exemplo. Não é? E agora, como é que o Teatro Nacional pode ajudar nisto? É isso que, tem que, se, que se está a trabalhar neste momento também. Pois, exato, também era isso um bocadinho que nós, queríamos, que nós queríamos saber, e falando dos teatros amadores, muitas das pessoas que que fazem Teatro Amador é muito para o lezer, divertimento, não, não tanto com uma capacidade ou com uma abertura para a aprendizagem enquanto, enquanto vida, vida profissional. E o que nós queremos também saber é, um, pronto, em todos os seus projetos, a comunidade e o sentido de pertença são centrais e uma referência. Como é que se trazem as comunidades, os locais, para o centro do, dos projetos e dos espaços, quando muitas vezes os mesmos andam de costas voltadas, não se uniam e não coabitavam? Sim, uh, não é fácil, primeiro que tudo, uh, requer tempo e requer uma relação de confiança, que tem de ser conquistada, ou seja, não pode ser uma imposição, tem que se, mas há de ver certamente entre aquilo que é o projeto que queres desenhar, que é uma bolha, e aquilo que é a realidade daquele grupo ou daquela associação uh, ou daquele grupo informal, que é outra bolha, há de haver certamente alguma parte que se intercepta. Portanto, tu não tens que prostituir o teu projeto nem tens que obrigar aquelas pessoas que se querem divertir e têm no direito delas uh, a fazer teatro e ponto. Uh, há de haver com alguma coisa que se interceta. E acho que é aí que deves começar. É naquilo que é natural às duas realidades. Muitas vezes tens que ir ao encontro, uh, tens que levar lá coisas, tens que ir ao lugar de conforto das pessoas, uh, tens que perguntar o que é que elas estariam interessadas e, e ver dentro daquilo que é as várias coisas, uh, elas estão... Uh, podes começar por aí. E podem dizer, não estamos interessados. Já me aconteceu várias vezes e pronto, e não estão interessados e está tudo bem. Então, tu, mas tu tens uma necessidade na mesma, então vais ver outros lugares para essa necessidade. Ou então as pessoas precisam de tempo para perceber porque muitas vezes o grande problema da, da, da arte e da arte contemporânea é o desfazamento entre as expectativas das pessoas e aquilo que é o trabalho do artista, não é? E muitas vezes nós, como mediadores culturais, o que fazemos é criar o grau zero, é criar, pôr as pessoas disponíveis para aquilo que o artista tem que fazer. Não é interpretar, não é codificar, não é nada disso. É só dizer, é pôr as pessoas sintonizadas para aquilo que é a proposta e receptivas, não é? E depois o artista que faça o trabalho dele e está tudo bem. E depois gostam, não gostam, não estou nada preocupado com isso. Só quero que as pessoas não vão para lá com os ouvidos e os olhos fechados, não é? Já diz isto não é para mim, venho aqui só para fazer um favor, ou venho aqui para ter certeza que isto não é para mim, não é? portanto temos de trabalhar um bocado para que isso seja possível um, e nesta relação é, é a mesma coisa tentar que com tempo sempre com tempo são projetos que vão desafiando e há sempre as key people no fundo as pessoas que são as pessoas de entrada um, como é que tu vais te aproximando criando, namorando e criando relações de confiança e isso um, só é feito não de uma forma sistematizada, mas com, com um olhar genuíno sobre aquele território e que realmente queres saber mais e te aproximar, porque também chegares de fora e achares que tens a solução para a vida daquelas pessoas é um bocadinho arrogante, não é? Portanto, uh, elas sabem o que é que querem é, e sempre viveram sem ti, portanto não, não precisam de um ti tipo para descobrir a luz, portanto, como é que tu também tens uma necessidade, podes levar a tua necessidade avante, cumprindo com necessidades daquelas pessoas também. Okay. Como é que esses projetos podem ganhar escala e projeção no sentido da visibilidade e afluência sem perderem a identidade local? Às vezes não podem ganhar escala. Uh, há projetos que têm a escala que têm que ter. não é? Tanto, há projetos que podem crescer efetivamente mas têm que estar sempre a ser aferidos e, e por exemplo, o Bons Sons ganhou uma escala que depois nós reduzimos. Uh, nós achávamos que ele podia chegar a uma escala. Chegámos a um ano em que sentimos ah, isto não é fixe. Isto não está a ser bom para as pessoas que lá vivem isto não está a ser bom para a equipa porque esmaga e as pessoas que vêm com uma expectativa de repente estão a ser sentidas fraldadas. Então, no ano seguinte, que é raro, não é? Tanto isso acontecer porque por questões financeiras, por, por por a ideia da escala, não é? Nós temos uma cultura do Guinness: quanto maior, melhor, quanto mais chega, tanto estamos muito alimentados sobre esse, essa urgência do maior, não é? O maior festival achamos que o festival é pequeno, depois cresce e depois é grande, não é? Não, há festivais que são pequenos e serão sempre pequenos e ainda bem, portanto, tem a ver com o seu nicho. Há festivais que são pequenos porque estão a crescer e vão ter e vão se conformar com uma dimensão diferente. Agora, se é um trabalho de comunidade com pessoas, nunca poderá ter uma escala que as mague. tem que ter sempre uma escala humana, é como as cidades, as cidades que querem ser, que querem ter qualidade de vida, não é? A lógica das cidades de 15 minutos, as cidades, ou seja, toda, toda essa lógica, uma grande metrópole nunca vai servir as pessoas que lá vivem. Ou ela é um conjunto de pequenas cidades que se juntam, ou então hum, há uma escala humana, ou seja, nós temos uma dimensão da absorção e de vivência de coisas que é limitada. Uh, ou hum, vai crescer muito de um lado, vai faltar do outro. Portanto, há projetos que não podem crescer e nós temos que estar bem com isso. Há projetos de serviço educativo que são sempre 30, 40 pessoas no máximo e não vais ter... É como os centros escolar de repente tens agora crianças de 6 anos com, com escolas com 500 crianças, 1000 crianças. Eu acho isso completamente ultrajante. Ou seja, uma escola primeira tem que ser uma escola pequena, de, em que há relações de confiança, em que eles sabem os nomes de todos, onde há um problema se consegue trabalhar. Se faz uma universidade ela já pode ter uma escala X, mas mesmo assim, a escala desta, desta escola é uma escala muito importante, ou seja, tem escala porque consegue juntar uma série de grupos de, de, de, de disciplinas artísticas que se podem contaminar e ainda bem, mas ao mesmo tempo ela é uma, tem escala para que, eles, para que essa contaminação possa existir, porque se ela for demasiado grande de repente não, há, não interessa ter artes plásticas, e ter design, e, e ter teatro, e ter uh, programação cultural na mesma escola, porque a escala é tão grande que a programação cultural vive dentro da programação cultural. Portanto, a escala é realmente importante. Portanto, há escalas que esmagam o próprio projeto e nós temos que estar sempre a responder, e mais uma vez a questão do método, estamos sempre a avaliar e a responder. O que estamos a fazer corresponde aos objetivos que nós traçamos, os operacionais, e os, e os gerais, sim, não. Não, então porquê? Então o que é que temos que mudar? E temos de estar sempre em, conta, em, em constante interrogação sobre o que estamos a fazer, porque às vezes, estamos, às vezes estamos a fazer aquilo que nós desenhamos, mas às vezes o que nós desenhamos não responde aos objetivos, porque às vezes são lógicas muito laboratoriais, há muita coisa por inventar e por fazer, e vamos errar. Porque se não errar não estás a fazer o trabalho certo, porque estamos a trabalhar... Em nova, na linha da frente, a experimentar coisas, a tentar rasgar coisas, transformar, e há novos problemas que vão requerer sempre novos, novas soluções e responder a um pensamento contemporâneo. Portanto, a a única forma de nós não errarmos tanto é diversificar. Portanto, a, e diversificar temos que ter mais mais do que ter uma grande escala, não é? um discurso unânime e e, e único, não é? clássico das ditaduras, temos é que ter vários discursos, Vários festivais, várias programações, vários programadores, uh, várias associações culturais, a fazer coisas diferentes e depois no todo, sim, conseguimos preencher o, a ideia abstrata e uh, estranha às vezes que é a ideia de público. É, é, é muito interessante isso porque nós, por exemplo, pensamos no, nos bons sons e muitas vezes quando se fala em métricas uh, ou, ou quando se faz esse registro, faz-se muitas vezes no, no, no, com o intuito de tê-los para ver como crescer. Mas, mas, mas essa ideia e daí a questão era, era, era algo interessante no sentido de que há, há efetivamente que, uh, coisas que têm, só podem crescer até X até certo número, porque, porque senão perde-se, e, e muitas vezes o que acontece depois a nível territorial é que uh, com, com, com o êxodo para cidades e para o litoral, acaba por haver quase uma distribuição muito, muito uh, uh, dispar Uh, e, e Por exemplo, há o problema das, das escolas com 100, ou então o, o que vocês tiveram, que referiu noutra entrevista, de, da escola poder fechar em 100 soldos, e então uh, quando, quando o, o, a escala, e essa escala de um local em que possamos fazer tudo em 15 minutos, tem tudo para, para crescer, muitas vezes é se calhar a maneira como, como, como estamos a, a, a mostrar isso, ou, ou não estamos a mostrar. Uh. Sim, a questão do crescer, acho que podes crescer sempre. Não é em escala, ou seja, o crescer, o projeto, ser sim, sim. novidade e responder a novos desafios, ele tem que estar sempre em mutação, não é? Porque a, ideia, a equipa que ganha, transforma-se, não é muda-se constantemente. Porque se todo o contexto mudou, ela tem que mudar para continuar a ter a ter esse sucesso. Hum, agora, crescer em escala é que não, portanto, crescer no sentido de, de responder a novos desafios e de e de ser mais profundo na nos objetivos e, e por aí fora. Na questão da coesão territorial, há uma dimensão importante, a meu ver, da cultura, que é um, a atratividade uh, uh, da cultura, não é? Tanto de repente de queres onde as coisas acontecem, e a grande dificuldade, às vezes, e faz muita confusão, agora que se fala muito de coesão territorial e que se, que se acordou para, para as assimetrias do país, uh, que são de todas as ordens e que prejudicam não só a parte que está a ficar desertificada, que é só 80% do país, não é? Portanto, neste momento mais de 80% está, é de baixa densidade em Portugal, exceto uma linha muito estreita do, do, do, do litoral é que não é, portanto se tirarmos os municípios que não são de baixa densidade, tu reconheces o país claramente, percebes que é Portugal, porque está todo lá, todo lá está todo, mas a, a questão de, de eu não vou trabalhar para um sítio só porque tenho... Ou seja, falamos muito de um emprego, mas eu não vou trabalhar para um sítio só por ter emprego. Não é? Portanto, uh, senão não terias médicos a não quererem ir para o interior, ou médicos a não quererem ir para o Algarve, imagina, tanto que quer dizer que de interior tem muito pouco. Mas uh, isto tem tudo a ver com a atratividade do território, ou seja, de sentires que uh, eu vou para onde as coisas acontecem, não me vou, não é só o dinheiro que faz com que eu vá para um sítio ou não, até porque se não, muita gente está a viver em Lisboa, tem uma vida que se pensar um bocado sobre ela, se calhar o dinheiro que ganha mais gasta lá. Mas eu quero estar, mesmo que não aproveito eu quero estar onde o sinto que há futuro. Onde se eu quiser sofrer eu tenho. Se eu, onde eu tenho aqui, nem que seja para amanhã ou para o ano, eu vou conseguir. Há aqui uma lógica de esperança associada ao território. E a cultura tem essa vantagem, que é, tira-te, se a trabalhares bem, ela trabalha uma dimensão não estigmatizante, não é? Ela consegue criar-te relações, o espírito, o, o, o, o sentimento de pertença, o ego o lugar, ou seja, fazer com que as pessoas que querem lá ficar fiquem a trabalhar e a ver o potencial daquele lugar e ao mesmo tempo um espaço com qualidade de vida é um espaço que é atrativo, não é tanto? Uh, e então eu quero também ir lá, ou regularmente, ou viver viver lá. E se a, quando, se a cultura fosse uma, uma ferramenta, vais chamar-lhe agora assim, ou um, um, um foco de, das ferramentas que são usadas para os projetos agora de coesão territorial, seria muito mais interessante, porque senão acontece a mesma coisa que acontece com a ação social, não é? em vez de estar a criar projetos de apoio, estão a criar projetos de apoio, mas que são estigmatizantes. Criam bairros, mas são bairros que, que são gaitizados, criam linhas de apoio, mas a pessoa sente-se Uh, pior por fazer parte daquilo criamos diagnósticos, de territórios que são uh, deprimidos quer dizer, de repente, ah, vamos fazer um trabalho um trabalho num, projeto, num território que é deprimido quer dizer, só estas palavras são são conceitos que as pessoas vão interiorizando e isto e é muito diferente, tu nasceres num país que te dizes que está no meio de três continentes e que tem um potencial gigante, ou que estás na cauda da Europa, o que vais querer é sair da cauda vais querer ir para o centro, não é? Portanto, e tu, tu no próprio discurso estás a fazer com que aquela pessoa não queira ser mártir daquele sítio queira sair, mas se eu disser que território tem uma série de potenciais e conseguir ajudar a abrir o olhar e mostrar a riqueza que há naquele território. Não é? Estive a trabalhar num desses territórios que falaram, é considerado um território dos mais pobres da Europa. Quem é quer é investir? Quem é que é o jovem? Ai, ah, que fisto, estou aqui num território cheio de potencial porque é o mais pobre da Europa. Ninguém pensa assim. Portanto, como é que a cultura pode trabalhar sem ser estigmatizante, sem, sem, sem, criando a partir daqueles lugares com as pessoas e mostrar o... o porque todos os territórios têm partes ótimas para, para se viver. Uh, uh, como é que tu podes evidenciar naquela paisagem, naquela paisagem humanizada, uh, o, o potencial e de repente criar lugares de qualidade de vida e que as pessoas queiram lá ficar ou, ou querem sair e voltar? Ou seja, ninguém, tem, ninguém é obrigado a ficar onde nasceu, não é? Portanto, eu, eu também não vivo onde nasci, mas mantenho a minha relação umbilical com, com aquele território. Há sempre uma relação no, no, no sítio onde nascemos, mas sim, é, e as palavras contam muito de, do, do, de, do nosso, da nossa percepção. O que falou do, do, de perspectivar as coisas em vez de ser da cauda, é, obviamente é pejorativo e, e, e perceber isso, como é que poderemos falar sobre e, e dar a mostrar a todas as potencialidades de algo no país que está, está a ser posto muito de parte. Nós fomos a, a falámos no, no, nos teatros nacionais em, em, em parte por isso, para ver como é que se pode uh, ajudar a ramificar e, co e como é que essa, esses territórios uh, podem-se, se, as, as, as pessoas dos territórios identificarem, vestirem a camisola e, e, e perceber como é que as coisas podem podem crescer. Nós temos uma questão que seria de, entre a programação autárquica, e voltamos à programação autárquica, uh, como é que se dá o salto? Porque há muitas vezes, ou pode, pode ser uma ideia errada, mas muitas vezes a programação é uma programação pontual de iniciativas ou instituições locais. Por exemplo, escolas de dança, festas escolares, entre outros. E como é que se dá esse salto então para a programação cultural à escala do território? Idealmente a programação devia ser das comunidades, devia ser cívica. E, o, e os governos locais e, nacionais, locais e nacionais deviam de apoiar essa iniciativa. Pronto, para ser plural, para, ser, para não ser instrumentalizada, uh, para, para ser um, uma, a cultura popular como uma extensão de ti próprio. E depois caber a estes lugares aquela que, por N razões, a comunidade não faz. Mas com esta questão da desertificação e da, e da uniformização da, das comunidades, não, já há muitas delas não tens associações ou não tens, não tens grupos profissionais, em uma parte do país, logo. Uh, e depois mesmo os, os cívicos, então agora com a pandemia, muitos deles não estão sequer a voltar. Não é? Portanto, temos aqui um problema naquilo que é a cultura popular, que é aquela que nos define, ou, ou as culturas populares que nos definem como territórios e tudo essa importância. E acho que isso é mesmo muito preocupante. Então, gradualmente, as, os municípios estão a assumir cada vez mais linhas, que não eram a sua raiz, inicialmente as câmaras eram administrativas e, e, e de obra pública, no fundo, não é? uh, e agora estão cada vez mais a, a, a receber as outras, as outras lógicas. Mas muitas vezes a receber o, esse, esse papel, mas sem ter recursos, sejam eles financeiros, mas acima de, acima de tudo humanos, para os fazer, para, de forma a que cumpram com, ele, com a... Com a hum, com, com aquilo que é o, o, o princípio da Constituição, não é? a independência da cultura perante o poder político. Uh, e, a, e a questão, mais uma vez, reforça a pluralidade. Não é? uh, o, o problema do, do, do, do, por exemplo, do Estado Novo, ninguém pode dizer que não investiu na cultura. Investiu imenso. O Estado não investiu imenso na cultura. O problema é que, que cultura é que tu investes, não é? Que discurso é que tu crias com ela? E que manipulação, ou que objetivos e que estratégia e que, e que ideologia é que tens por trás dela? Portanto, quanto mais nós pomos a dimensão política diretamente a trabalhar na programação, mais riscos nós temos da de instrumentalização, dela de ter um ciclo de 4 em 4 anos, dela de estar alicerçada a esses poderes, dela de ser instrumentalizada e ser populista, dela de corresponder a um hoje e não a um material de transformação que faz doer, não ter tempo de investimento, não ter qualificação naquilo que está a ser feito, e, de, e aquela coisa populista de dar aquilo que as pessoas querem ouvir e ponto. Não é? Uh, fora uh, ter uma política de gosto, retirar tudo aquilo que é, então como é que eu como, como vereador vou programar uma coisa que vai contra aquilo que é o, o, o status quo político daquele lugar? Não vou. Não é? Tu és da oposição e és artista, nunca vais ser programado nesta, nesta terra, na vida, isso se eu estou lá 12 anos, nunca mais vai, ou seja, de repente estas estruturas passam a ser par uh, partidárias quase, não é? ou parciais pelo menos, uh, portanto, isto só para chegar àquela questão do problema da para mim a programação autárquica não existe não pode existir pode existir é um apoio autárquico a estruturas privadas a estruturas sejam elas coletivas ou, ou, ou mais individuais que respondam a candidaturas que respondam a, a uma ideia a, a, que sejam os princípios ou então existirem instituições públicas locais ou nacionais que tenham independência independência de, na direção artística e programática e de comunicação isto é muito difícil, porque não há instituições, ou seja, existem projetos ou estruturas transvestidas de instituições, Uma parte dos cineteatros ou das estruturas culturais do país, elas são Câmara. Uh, uh, algumas delas já são empresas municipais, mas também com a questão da, da última crise deixaram de ser empresas municipais e de repente elas respondem diretamente a, a, aos executivos. Muitas vezes são funcionários da Câmara a fazer a programação, são uh, uh, técnicos superiores ou são chefes de divisão e que responde a uma hierarquia, ou seja, a independência da programação cultural no país está completamente comprometida. Um, a rede cine-teatros vem ajudar um pouco nisto, ou seja, um, apesar de eu ser crítico em muitas dimensões da rede cine-teatros, ela é, estou muito mais contente com a sua existência do que com a não existência. Neste momento existem 35, mais ou menos, estruturas que vão ter um financiamento partilhado entre o Estado Nacional, o Estado, desculpem, e, e, e o Poder Local. Uh, e essa dimensão é importante porque de repente há uma carta de compromisso, há um protocolo uh, entre uh, as duas, os dois lugares em que uh, para haver aquele financiamento uh, tem que haver uma série de condições, tem que haver equipas independentes, tem que haver um, uma dotação orçamental específica e, e tem que haver serviço educativo, tem que haver uma série de outras coisas que são importantes para a maioria do país ainda que está num, num estado muito embrionário nestas dimensões. Contudo, só os passos que já existem é que conseguem responder a isto, ou seja, 23 milhas uh, uh, foi um, ganhou, e está em, em cima, uh, foi o primeiro da lista e conseguiu ter esse retorno, mas já existia, ou seja, mas é muito importante este apoio para a sua manutenção, tanto pelo continuar a existir. Para muitos lugares, esta escala não é necessária, ou seja, não é, tens muitos municípios, tens mil habitantes, dois mil habitantes, quatro mil habitantes e mil habitantes, perguntas o que é que fazes com isto? Não sei, é muito difícil. Chegámos a um sítio em, em que realmente é muito difícil criar soluções para aldeias que têm 16 habitantes e que o próprio município no seu todo tem uh, 1400, não é? é mesmo muito difícil. Mas haverá sempre formas de fazer, tem que se estudar, tem que se chegar e tem que se trabalhar com as pessoas lá. Uh, mas E não são 1400 habitantes, são 1400 habitantes, mas onde a maioria se calhar tem mais de 35 anos. É? E como é que tu vais transformar e investir e pedir que as pessoas arrisquem uh, no, quando já estão numa fase da vida em que não estão para isso ou, ou estão para outras coisas e não há mal nenhum nisso? Ou seja, este desenho tem que ser diferente, ou seja, esta, a resposta da rede Cineteatros responde a um presente. Não responde a essa tal transformação do território, à questão da coesão. Se forem ver quem foram os projetos que ganharam, onde é que eles estão, eles estão onde as pessoas estão e onde há já uma prática mais profissional. Os 735 ganharam. Uh, e, e, portanto, é preciso criar ferramentas de projeto, efetivamente, de parceria entre o Estado Central, os municípios e estruturas profissionais ou e ou amadoras para começar a criar projetos que fixem e que e trabalhem escalas muito próprias, muito customizadas. Que Não pode ter esta lógica da digressão de projetos artísticos que requerem uma série de pressupostos. Tem que ser projetos, projetos culturais e não uh, edifícios programáticos. E, uh, e também essa é uma das críticas que eu tenho à, à rede de é que é uma rede de Eu acho que ser é uma rede de projetos culturais. Um, que fossem mais livros do edifício. O edifício para mim é uma ferramenta e não pode ser um fim em si mesmo. Uh, e de repente uh, no, o 23 Milhas não pôde concorrer uh, à Rede de Cine Teatro, teve que ser a Casa da Cultura de Ilhavo. Uh, e para mim isso é não é uh, uh, não é a melhor forma. Ou seja, estamos ou, como oficina uh, em Guimarães teve que ser uh, o, o Vila Flor a concorrer. Ou seja, isso é, é voltar um bocadinho atrás naquilo que são as conquistas Uh, do pensamento estratégico para a cultura uh, territorial, mas volto a dizer, o que interessa é começar, há uma dotação orçamental interessante para, este, para esta área, que não havia, e agora é trabalhar e melhorá-la uh, em processo, uh, portanto, uh, uh, e não, não sei se era esta a pergunta ou não, era, pronto. Sim, sim para lá também na próxima. <risos> um, eu vou só saltar. <risos> Uh, falou do artista que não expõe na, na autarquia porque não vai de encontrar a cor política da, da Câmara Municipal. Como é que se convence o, ex o executivo autar autárquico uh, da importância da cultura e desse mesmo artista, por exemplo? Não é fácil. Uh, eu acho que tem que uh, trazer exemplos históricos e de perceber e trazer... Muitas das pessoas que concorrem aos municípios e muitas das. Uh, não têm noção da escala do que é quer é ser uh, presidente de uma Câmara hoje. E a forma como estamos organizados, uh, uh, cultura nos municípios e depois cultura de apoio desde Arts, ou seja, não haver nada intermédio, não haver uma direção regional com, com projetos, não haver projetos nacionais fora das capitais, e quando digo das capitais, das duas, não estou a falar sequer das restantes, um, é um problema, porque passamos de uma prática muito centralizada para, para um, projetos muito amadores. não é? Porque tens os artistas que não são programados porque são contra o status quo, mas depois tens aqueles que são hiper-evidenciados porque são os que existem. Ou seja, o artista da terra. Não é? Tanto de repente crias condições porque aquela pessoa que até faz só umas brincadeiras e faz muito bem, não há mal nenhum, mas de repente, como é a única a fazer é, é, é posta num sítio que não fazia sentido, não faria sentido. E de repente ocupa um lugar e, um, e uma. Quase como para ser cidade tens de ter isto tudo. Então, como não existe, os o tens É um grupo de teatro amador e chama-lhe a nossa companhia de teatro, não é? De repente cria uma série de equívocos. Portanto, tens o problema nos dois sentidos. Ou seja, tens que, primeiro que ter um, independência, criar uma estrutura que seja independente e, e tentar dissociar aquilo que é o princípio autárquico e a imagem do Executivo, o discurso do Executivo, agregador, e perceber onde é que a política tem que estar na, na cultura e onde ela não pode estar. a é? lugares em que o Presidente de Câmara vai, vai, vai discursar depois de um espetáculo. Isso para mim é pavoroso. Mas também é pavoroso como é que um artista se sujeita a isso. Como é que um artista... Ou seja, os próprios artistas... Não, ou seja, falta mesmo muita cultura... A, a, a, todo, a todo o ecossistema cultural para perceber que há coisas que não, que não deves permitir que se façam, há linhas que tens ter no teu trabalho. Ter artistas em palco com os políticos a serem instrumentalizados e não terem noção de que estão ser instrumentalizados, mesmo que não seja consciente faz mesmo muita confusão. Um, ou programadores que, que sujeitam as pessoas a esse, a esse lugar, não é? Um, e, ou que não são programadores, no fundo, são pessoas que ocupam esse lugar. E acho que esta dimensão este, uh, ética do, do nosso trabalho, também parte disso, dar formação aos políticos, explicar e ajudar uh, a mostrar como é que as coisas têm que ser feitas podem ser feitas de outra forma e que vão ter outro tipo de resultados. E dizer, não, e aqui falas, esta conferência de imprensa faz sentido de falar, este lugar inaugural faz sentido de estar aqui, explicar a, tu, a estratégia, ou, ou, ou seres... Um, uh, um, uh, Seres hum, ungido deste processo e sentir-te sentir integrado. Mas há lugares em que não faz sentido, não é? Uh, e, e isso é realmente muito difícil, porque as próprias comunidades reclamam esse lugar ao político. As próprias associações culturais querem que o político esteja sempre lá todos os fins de semana e de repente eles são mais quase influencers, RPs, do que políticos. Tem que estar sempre representar-se em todo o lado. E isso tem mesmo a ver com uma falta de, de, de, de cultura cívica, uh, uh, em que nós achamos que vamos lá votar e mesmo assim não achamos 4 em quatro anos, e depois não temos processos cívicos, comunitários, em que as comunidades não têm voz, em que são muito cada vez mais subservientes àquilo que é o poder local. E, e, e mesmo queremos que seja, ou seja, não temos iniciativa, temos a Câmara tem que, a Câmara que faça, não é? E de repente passamos espectadores das nossas vidas. As, as, as associações são passivas, replicam processos que há décadas ou de há séculos quase. O, a primeira frase diz antigamente era assim, uh, e, e, e de repente criamos o tal triângulo do provincianismo que, que torna um, o processo cultural muito distanciado daquilo que são os estímulos contemporâneos, das necessidades do hoje, dos problemas de hoje, e criamos storytellings que nada têm a ver com a realidade de hoje. Né? Vamos, vamos buscar ícones do Estado Novo para representar os nossos municípios, uh, e não olhamos para hoje, para áreas perurbanas, falamos da, de municípios que são completamente transformados e que não têm nada a ver com o que eram há 100 anos, e continuamos a falar uh, da mesma forma e a usar as mesmas lógicas, como se se uh, as calas da rainha não tivesse essa escola, não tivesse uma série de outras coisas que mudaram o tecido, não é, e a circunstância do território, e íamos falar agora de coisas que de, de lógicas que era uma cidade uh, de, de pescas e de outra pronto, não interessa agora o que é que era, estou a falar de calas da rainha que estamos aqui, mas isto é muito constante na, naquilo que é o discurso uh, dos, dos municípios e dos próprios municípios e, de, e dos e das pessoas que têm alguma voz nos territórios, mas isso também tem a ver com a, com a com o êxodo gigante que nós estamos a ter de, de juventude e de e de novas ou, ou de novas vozes ou de vozes diferentes aquilo que é hum, a voz do território a, unifi, a a simplificação do discurso do território no, nós nós falámos em, em termos de programação autárquica porque por, pensámos ou referíamos isso no sentido a, a rede teatros essa rede teatros que, que, que normalmente está associada então a um executivo a um município e o problema às vezes dessa dessa distinção entre quem quem quem está à frente e quem quem deve programar e e, e o executivo e a necessidade de, de perceber obviamente a, uh, é que há que há essa diferença e que há coisas que não são confortáveis como por exemplo o exemplo de, de, de determinados uh, espetáculo não, não se vai discursar após, porque senão, porque senão sim deixou de ser uh, aquele espetáculo ou aquela mensagem é para haver bimbo. uma mensagem é muito política é muito logo, logo não, a seguir não faz sentido a, a Rede Teatros e falámos nela obviamente com uma data de coisas que tem a melhorar, tinha por exemplo a premissa de o programador uh, uh, diretor artístico, o que fosse pelo menos que tinha que ter um vínculo uh, ao, ao, ao ao espaço em vez de ser à câmara o, o que já denota alguma, algum cuidado ou pelo menos alguma percepção de que, que isso é um problema e que essa isenção tem que, tem que, tem que, tem que haver. Uh, e, e voltamos à rede porque, obviamente, com, com tudo o que tem a, a, a ser melhorado pode ser um, um salto enorme no sentido de uma dotação a dobrar em termos de orçamento e das próprias sinergias que, que pode criar e, e, e que até em termos de logística obriga a isso. Para além da própria formação que agora vai ser disponibilizada uh, pela própria rede. Uh, e, a, e a questão é, para além destas redes, uh, que outras é que é preciso de ser dentro desta esfera? Que outras sinergias é que é preciso criar para, então, para, estes, para estes teatros, estas instituições, ou, ou, ou mesmo fora do edifício, para, para estes projetos, para não nos ligarmos a algo físico, poderem, poderem crescer e crescer em conjunto? É assim, nós somos um país pequeno e, e temos a vantagem de rapidamente chegarmos do outro lado, não é? e de conhecermos facilmente as pessoas que estão a trabalhar. Portanto, acho que tem que haver redes informais também, de programação ou de projeto, que abrem, que fecham, e que tens uma necessidade, e olhas para o lado e percebes quem é que pode também estar com essa necessidade e, e quer se juntar, ou seja, eu acho que até na questão da criação, cada vez mais, como há uma lógica guetizada dos artistas em Lisboa e no Porto, ou seja, e parece estranho, mas é de alguma forma um gueto, ou seja, as pessoas vivem todos os mesmos problemas. E é óbvio que alguém que vive no Chiado ou no bairro Alto, não vai não se vai lembrar hoje que é trabalhar sobre os incêndios na Serra da Estrela. É natural, portanto não há mal nenhum nisso. Há mal é que não haja artistas e nem projetos culturais na Serra da Estrela que falem sobre isso ou de outro sítio qualquer que falem sobre isso. E o que acontece muitas vezes, eu sou muitas vezes uh, jurado de candidaturas ideológicas, sinto que cada vez mais, uh, apesar de vivemos um mundo global, ou por vivermos um mundo global, uh, as pessoas falam sempre das mesmas coisas. E, e, e não falam, se calhar, naquilo que os programadores, ou que as estruturas culturais precisavam que se falasse. Então, a questão da encomenda também é muito importante, ou seja, haver dinheiro nestas estruturas para a criação artística, que não seja só a questão do acolhimento, não seja só os projetos locais, de com as comunidades e com e com as associações, mas também haver uh, um estímulo à criação, dizer assim, tu tens este perfil, interessa-nos, mas era muito importante trabalhar estas temáticas, te, e não e depois não é a questão de, da liberdade artística, ou seja, podem ser projetos culturais que criem os laços, que criem as ferramentas, que ajudem as pessoas a falar sobre elas, ou elas sintam que alguém está a falar sobre elas. Portanto, isso acho que é um, é um ponto importante. E claro que um projeto é para dar condições a isso claro não fazes sozinho, tens que fazer com mais municípios ou com mais estruturas culturais e em conjunto consigam desafiar outras criações e dar condições a outros artistas para poderem trabalhar com independência, como é óbvio, mas a responder a um estímulo. Acho que sempre houve encomendas, sempre houve mecenas, não é? E não há mal nisso, antes pelo contrário. E aí também diversifica as fontes de rendimento e o tipo de projetos que artistas podem trabalhar. Há muitos artistas que trabalham e muito bem com comunidades e estão interessados nesse léxico, estão interessados nesse nessas vozes, uh, nessas referências, nessas histórias, nessas lendas e é a partir daí que trabalham em liberdade para, para o seu projeto artístico. Uh, portanto, falo de. tem que haver um interesse do artista para, para isso fazer sentido. Portanto, para além daquilo que é a DG Artes no apoio à criação, as estruturas locais ou regionais podem também fazê-lo e essas redes, para mim, são muito importantes. Sei lá. Ainda agora há pouco tempo. 10 uh, estruturas culturais se juntaram para apoiar o livro uh, da de Inês Fonseca e do André Letria sobre a dança que é o atividário da dança e de repente foi super barato juntaram-se 10 estruturas, foi super barato este, criar este livro, ainda se associou ao livro uh, oficinas e exposições de forma a conseguir difundir o léxico e as referências da dança aos mais novos e foi um projeto super barato com impacto gigante e que, de repente aqueles artistas também já lançaram um livro pago uh, e, e ao mesmo tempo uh, uma série de digressões de atividades que ajudam também a difundir o próprio livro. Uh, portanto, se nós trabalharmos um pouco mais em rede, sem ter que ter esta orgânica mais uh, uh, institucional e estruturada de financiamento, uh, se olharmos mais para o colega do lado, conseguimos uh, ou programações internacionais ou coproduções a outros níveis de criar sinergias para que uh, o financiamento da arte e da cultura em geral uh, seja mais diversificado e também seja mais uh, customizado no bom sentido, que consiga ter os efeitos de aproximar também as pessoas, que estão completamente, às vezes, uh, desintonizadas daquilo que são os processos artísticos, consigam-se aproximar e perceber uh, porque é que trabalhar, a cultura fala sobre aquelas matérias, mas não fala da forma como elas poderiam estar à espera. Não é? Tanto isto não, não é um trabalho de história, não é um trabalho uh, de geografia, não é um trabalho documental, de reportagem. Não é? é um trabalho com a liberdade artística que talvez vai trabalhar uma dimensão mais de sensibilidade e trazer outros olhares e outras relações do cubo, não é? outra perspectiva sobre o cubo, que podem ajudar a, tra a trazer outras ideias, outras soluções, ou outras reflexões, uh, ou problematizar de uma forma diferente aquele assunto. Obrigado. Eu ia perguntar se alguém teria alguma questão a colocar ou se ou se não a agradecer uma vez mais. Queres dizer lo Se não, se, se não é Então, muito boa tarde. Também venho da prática do design. Então queria te perguntar. Uh, aliando o design à programação cultural, como é que tu consegues criar briefings ou criar, uh, conseguir conectar a, a malta de programação cultural para gerir esses eventos, para lhes criar a semente, para eles quererem fazer uh, as coisas acontecer dentro dessas, desses, desses eventos culturais? Como é que o design aí, uh, criar através das, do design thinking, através de quadros, de ideias, Estratégias, pensar estratégias, como é que conseguimos juntar aí mais o design e a, e a programação cultural? Bom, ir um bocadinho àquilo que tinha falado antes, um, tem muito a ver com essas questões, não é? Tanto quando falas design thinking, tanto já estás a dar uma resposta uh, aos processos colaborativos, não é? Portanto, eu, a sala onde eu estou tem sempre mapas, post-its e, e relações muito entre esta questão de, de criar iconicamente também, mas acima de tudo conceptualmente, o que é que tu queres, efetivamente. Ou seja, fazer as, ajudar a fazer um briefing é logo um ponto de partida. Geralmente os maus projetos vêm sempre de maus briefings, não é? Muitas vezes aquilo que está dissociado, aquilo que nós chamamos de um mau edifício, não é que tenha vindo de um mau arquiteto, muitas vezes veio do um mau briefing ou uma utilização diferente para aquilo que nós queremos, ou seja, ele, ele vem responder uma candidatura para um espaço de conferências e depois afinal é um espaço, é um centro cultural e ele nunca na vida vai responder às mesmas coisas. Uh, e, e muitas vezes, Queremos fazer isto porquê? É? Fazer as perguntas certas é o primeiro princípio. E começar a, a criar uh, uma ideia visual sobre esses processos. De, e depois de perceberes o porquê é que queres isso e começares a aliancar os objetivos, não é Tanto, de, uh, vais fazer uma programação, porquê? Porquê é que vais inventar uma coisa nova? Queres responder ao quê? Para quem? Não é? As perguntas clássicas, que são jornalísticas, mas também são do design. entanto é? Quando vais fazer um novo objeto, ou um, ou, um, ou um cartaz, ou o que for, ou um serviço, as lógicas são as mesmas, no sentido de porque porquê, é? é que vamos estar a gastar recursos, fazer uma coisa nova, não é? uh, o que é que já existe, não é? uh, vais fazer a pesquisa é essencial, e a pesquisa acompanha todas as fases do processo, não é? vais pesquisar, então vamos fazer de novo, já não existe, quem é que está a fazer, porque é que faz, o que é que não está tão bem, o que é que falta aqui, o que é que falta preencher, e vais construindo mapas não é? visuais, mapear o território... O meu trabalho está muito associado aos territórios, não é? Mapear o território. E é um bocado... Mapear o território é um bocado como uma lógica de um poliglota, que infelizmente não sou. Um, quando chega uma nova língua, consegue saber as perguntas certas para... Começar logo a falar rapidamente, não é? Tanto, como é que é este verbo, como é que é a terminação no plural, como é que é o feminino e o masculino, como é que é, não sei. Pronto. E de repente começa logo a estruturar na sua mente a, a língua. E o território é onde é que as pessoas se juntam, que estabelecimentos de ensino, que, que associações, que recursos, que as pessoas trabalham em quê? Que histórias é que são unificadoras, as pessoas identificam-se aqui porque. Ou seja, começas a, a criar uma ideia de território. O território é um termo. Nós, e mais é uma vantagem, na cultura e no, e no design, nós roubamos é? terminologias a toda a gente. Não é? Nós não, não somos uma ciência, somos um, um, um, temos um pensamento efetivamente e temos uma série de métodos diferenciados. Mas vamos buscar coisas à gestão, coisas à arte, coisas à geografia, uh, coisas à gestão militar. O território é um termo militar, não é? uh, mas vamos buscar a, a paisagem, que já é um termo da geografia. Uh, e, de, e depois vamos trabalhando isso, e depois largamos uns e vamos agarrar outros e depois a questão do método, não é? muitas vezes nós na cultura acontece aquela coisa que acontece no início quando estás em design, queres lá dar lá alguma resposta sem pensar como é que lá chegaste não é? tens um intuito não é? as pessoas trabalham muito por intuição um, e quando acontece é fácil, tu dizes que 2 mais 2 é 4, é? isso é fácil, mas quando a conta é muito complexa, tu tens de saber a fórmula de lá chegar, uh, e não basta pensar de cabeça porque se te trocam as voltas, tu já não consegues responder da mesma forma. Então o método ajuda-te muito nisso, a perceber que o processo, tu não podes logo dizer, ah, é para os jovens, os jovens querem isto, a partir de preconceitos, a partir de, de pressupostos, de, de ideias externas, de ter pessoas de 60 anos a dizer o que é que os jovens querem. No entanto, mesmo que estudes muito não vais saber tens que ir lá, tens que estar é quase a ideia que é muito falada de lugar de fala não é tu eu não sei o que é que aquelas pessoas querem se não for ter com elas e de ajudá-las muitas vezes a... a a elaborar esse briefing, não é? a elaborarem, eu tenho métodos e tenho um olhar externo que vai ajudar a trabalhar com aquelas pessoas internamente, que elas, elas sabem o que é que querem, às vezes não conseguem verbalizar, fazer perguntas, é muito difícil, é difícil, e nós não temos sistemas, não temos uma cultura democrática tão enraizada que as pessoas consigam se reunir e dizer é isto que queremos. Então como é que nós, a mim interessa mim isso, então como é que nós como recurso criamos um, e trazemos as pessoas, e às vezes temos que criar protocolos, para as pessoas sentirem que são desejadas naquele sítio, que aquele sítio está é preparado para, para as receber, então criamos sistemas, e, não, e os designers são ótimos a fazer isso. Então criamos sistemas, criamos regras, criamos ga a gamificação é uma boa forma de fazer, como é que as pessoas de repente, sem sentirem que estão a dar uma resposta, estão a dar a resposta, sem saberem que, que estão a, a, a ser alvo de um, de um princípio qualquer, Estão relaxados e estão ali a colaborar, a ajudar e, de repente, estão... Então, pronto, calhar é isto temos que aqui, temos aqui, de repente, é tão natural que começa a emergir do território. Parece que está lá. É aquela coisa do simples, não é? Aquela cena da sorte, não é? E a sorte dá tanto trabalho, não é? Uh, e é? E então, como é que tu, com ferramentas que usas para outras lógicas, para descobrir a solução de, de, de, de criar um objeto que seja um, mais inclusivo para pessoas que têm um percentil X, que não conseguem abrir a lata da Coca-Cola... É a mesma coisa, como é que tu vais criar um projeto que inclui pessoas mais idosas que não, nunca entraram no espaço cultural, que não se sentem bem-vindas, o que é que tu tens que alterar no espaço cultural, o que é que tu tens que também comunicar àquela pessoa, como é que tu tens que, se quer, ela, não, então, ela não vai ter contigo, então vais tu -te ter com ela, onde é que as pessoas estão, é nos bares, então como é que vamos criar programação nos bares, como é que vamos estar, ou seja, é toda esta dimensão, mas muitas vezes, por exemplo, aqui em laboratório, onde sou professor, no curso de Programação e Produção Cultural, nós criamos, criamos mapas de respostas imediatas, em que, por acaso, não está aqui ninguém, não está aqui nenhum aluno, que que tiveram comigo em laboratório... não, ainda não. Uh, um, e, com, e criamos respostas imediatas e depois no final da pesquisa vamos ver quais é são as respostas que eles dão e vamos buscar as respostas que eles deram um mês antes. E é abismal uh, a solução que acham que deve ser feita. Uh, portanto, tem a ver com isto, o método é importante para seres mais consequente mais, mais hum, ético da forma que trabalhas, não é? e, a, e, e o design tem formas de aprofundar e, de, e o trabalho conceptual, porque muitas vezes nós trabalhamos formalmente, replicamos, vamos ver, ah, aquele município tem uma feira medieval tão gira, vou fazer uma feira medieval, mas era uma feira medieval que tu precisavas? Fazer? Quero, pera, antes de tudo, até pode ser, então vamos lá perceber o que é que tu queres mesmo, então vamos pensar conceptualmente, ou então os projetos que Uh, nunca mudam. Portanto, falamos do Bons que já mudou uh, uh, de forma, de formatos n vezes. Mas, conceptualmente, é o Bons Sons. Então, o que é que é o Bons Sons? Qual é o conceito do Bons Sons? Porque temos é que perceber o âmago uh, do festival ou do projeto para que depois a forma seja uma resposta circunstancial ao orçamento, ao tempo, uh, à, à, às circunstâncias do momento, porque depois, para o ano, a resposta terá que ser outra, de certeza, e a seguir outra. Mas nunca deixar de ser o bons sons. É a sua identidade, não é? Uh, uh, ou seja, tem que ser um projeto que é comunitário, que ativa, que é a aldeia, que é o viver a aldeia. Isso é o conceito. Se o projeto deixar de ser isso, deixa de ser bo... pode ser muito bom na mesma, mas já não é bons sons, é outra coisa qualquer. Uh, e então é essa a dinâmica que tem que ser pensada. Portanto, assim não estamos tão preocupados. Com a mudança, por exemplo, o Rádio Faneca este ano em Ilha, vai mudar porque a malha urbana do centro mudou. Mas ele é a criação em comunidade. Ele tem que manter essa dimensão. Se manter essa dimensão, continua a ser o Rádio Faneca. Mesmo, e tem que ter uma ativação através da voz e da rádio que tem a ver com o seu conceito. Mas agora a sua forma pode ter muitas formas diferentes. Um, e não sei se respondi à tua pergunta. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Não. Então, resta-nos agradecer ao Luís pela disponibilidade, pela ótima conversa. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa.